Eu falo assim, lá no Brasil tem uma escola, em São Paulo, que eles digitalizaram a forma de aprender. Nada, ou muito pouco, se aprende da forma antiga. Então assim, Batalha de eles eles em vídeo, vem não sei o que, mostram um 3D, um é tudo diferente. A molécula que vem daqui, que faz aqui, bota aqueles canais que transmitem a imagem para cima. É exatamente isso. Recursos tem. O que, que falta? Vontade política? O que que falta deixar essas pessoas numa zona cinzenta interessante? A velha e boa massa de manobra? Ou não? É simplesmente quem está lá em cima não entende que isso é necessário? Eu acho que uma das cadeiras que se fala muito, ah, reformulação do currículo de, do ensino, eu acho que tinha que ter uma cadeira falando de futuro futurologia. Quem vai fazer o futuro são as pessoas que estão na escola, são os miúdos, são as pessoas mais novas que a tua filha, uhum. que estão entrando agora, que já me, a pessoa que foi no, na geladeira mandou um Twitter. Cara, quem, qual é a genialidade? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de um amigo meu, que ela quebrou a TV dele porque ela achou que era touch, que nem o tablet. E ficou assim ó, na TV. Estragou a tela. Filhinha, pá, não funciona. E estragou a TV? É, estragou, mas... Então, assim, essas crianças já nascem tão no online que elas têm dificuldade de perceber o offline, às vezes. E daí, quando tu chega, tu diz assim, tá, agora tu vai pra escolinha. Tá, agora na escolinha, tu vai aprender o que nem o pai aprendeu há 30 anos atrás. Não, eu quero o quê? O suicídio dessa criança? Que é o quê? Que essa criança diga, não, não quero ir pra escola. Vou ficar nas redes sociais, eu aprendo pelo Wikipedia. Então, assim... Eu acho que a gente tem, eu acredito muito no poder da informação, eu acredito muito no poder da disseminação da informação como forma de crescimento. Mas eu acredito que os poderes que a gente tem hoje, quinto poder mídia e o poder público, eles têm um papel muito grande para levar a sua população a esse movimento. Senão esse movimento vai ficar restrito e vai ser extremamente elitista. Vai ser pessoas que têm acesso, e é o que eu falo lá no Brasil, numa das iniciativas que a gente tem. Vamos pegar, voltar de novo. O, a base da pirâmide. Aquele menino que mora na favela do Rio. Que a gente vê lá, que é uma casa em cima da outra, não tem água, não sei. Ele mal tem ensino. Ele não fala inglês. Boa parte da população brasileira não fala inglês. Tá? E agora, além da, do déficit educacional que ele tem, além do déficit de idiomas que ele tem, ele também vai ter agora um déficit tecnológico. Porque enquanto ele vai mexer no primeiro celular, smartphone com 15 anos... A filha de uma pessoa rica vai estar tá mexendo com dois, três. E daí vai chegar esses dois com 18 anos eu vou dizer agora, mercado é de vocês. Compitam. Meritocracia, o melhor sobrevive. Não, né? Então, assim, eu acho que nós, como do digital, que temos e conseguimos ter essa visão, é a nossa função levar isso adiante é nossa função pegar e assim como tu está falando do curso que tu vai dar para os professores eu não me nego nunca a falar sobre digital porque eu acho que se isso aqui uma duas pessoas virem e mudarem o comportamento como eu mudei como eu mudei quando eu vi o professor de Londres falando e eu não venho de uma família rica no Brasil minha mãe não tem faculdade meu pai morreu quando eu já era muito novo meu, meu avô era estivador de Porto minha avó era empregada doméstica, ou seja, eu venho da realidade de todo brasileiro que vem de uma família muito simples e que foi aos pouquinhos crescendo. E, e trabalho e estudo, estudo, estudo desde os 13. Tá? Então assim, fui fazendo, fui fazendo minha trajetória. Se eu conseguir que pessoas como eu, em um determinado momento, diga, tem um outro caminho nascendo aqui, talvez nesse outro caminho eu consiga ter mais possibilidades, cara, já valeu. Então assim, porque tu pega? Vamos lá, um grande editor de 3D. Ele não precisa ter faculdade. E é aí que eu começo a quebrar o jogo, é aí que eu começo a hackear o jogo. Então aquele menino da faculdade, da favela, se eu ensinar ele a ser um bom programador de 3D, a fazer animação 3D, eu boto ele pra competir. Aí sim, de novo. Se não, ele vai ser o estagiário. Ele vai ser sempre o peão da obra. E daqui a um pouco o robão faz a obra.